O curso Introdutório de Comunicação Científica em Ciências de la Salud é uma iniciativa da Organização Pan-Americana de la Salud através de seu Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências de la Salud, BIREMI, e da Oficina de Gestão de Conhecimento, Publicações e Traduções. A publicação de resultados de investigação é uma parte integral do empreendimento científico. A redação científica, é linguagem específica de informes científicos e técnicos, possui características singulares que têm por objetivo preservar Además, a exatitude e veracidade das observações e comunicar os resultados. Além isso vai permitir que os estudos sejam reproduzidos por outros investigadores, exercendo o autocontrole da ciência. Esse curso aborda a comunicação científica e seus principais aspectos. Como é a linguagem científico, os sistemas normativos que erigem a escritura científica, a autoria, a la ética em la publicação, a la eleição de revistas científicas e a idioma de publicação, entre outros temas. O curso de autoaprendizagem está dirigido a investigadores, autores, editores científicos, profissionais de saúde, técnicos, estudantes de grado e pós-grado e outros profissionais da área de ciências de la saúde. Que tenham interesse em fortalecer sua capacidade de redação de artigos científicos e outros materiais científicos e técnicos. É importante ter presente que, lo que não se publica, não se conhece. E, em la região das Américas, existem múltiplas investigações e experiências que temos que saber comunicar e visibilizar. Esse é nosso principal objetivo com esse curso. Em essa primeira edição, o curso se oferece em espanhol, pero pretendemos estendê-lo de imediato a los idiomas idiomas inglês, português e francês. A Organização Pan-Americana de La Salud pretende dar continuidade a esse tema em cursos futuros, donde se desarrollarão novos conteúdos e temas inovadores. Desejo los assistentes que obtenham o máximo proveito desse curso, em benefício de suas investigações científicas e de la salu de las comunidades da la região.